Sim, é, na rua eu era o filipinho, eu era o mais jovem. Mas a minha sensação de in, não ina, a adequação era mesmo com a playboyzada, com aquela turma que era... Era é, uma época do playboy, do era, retrato de playboy. Era, tinha essa coisa do playboy. era a playboyzada de Petrópolis? Ah, cara... Escrota. Era... era não, tô dizendo uma... Era aquela coisa assim do, do, do carro importado já, entendeu? Na porta entendi, do colégio, entendi. o cara tinha acesso à mulherada, ia para as baladas de Itaipava. A gente não tinha nem vontade de estar tá nesse ambiente. Perto da turma. É. Eu, às vezes, eu ia até. Teve uma vez, inclusive, que o Fausto ficou puto comigo, porque eu fui para uma balada, mas eu ia para balada das suburbanas, né? eu ia para pegar mulher. Porra. Petropolitano. É. <risos> não, eu ia para o Big House. Big House. Big House era ali perto do Alto da Serra. E aí eu fui lá e tal, não sei o que E aí tinha uma gravação marcada na casa do Fausto A gente ia fazer um, uma Produzir uns vídeos lá Mas tudo antes de tudo não, Antes de tudo a gente via Era uma brincadeira, mas, o mas Fausto sério O diretor da parada, o líder da parada Ele que fazia, ó Ele pegava o telefone tá hora, fixo, tal tá hora e tal tá dia aqui em casa E aí, mano, eu enchi o caneco Nossa eu Tinha uns 17, 18 anos, enchi o caneco Não consegui levantar ah, imagina Meu, o Fausto ficou puto comigo De verdade mesmo e eu fui descobrir isso anos depois, a gente já aqui na, na, em São Paulo, e falou assim, é, ah, mas não aquele dia, saber dia? A, gente entrou, é, a gente entrou em discussão assim, porque eu, ele me ligou pra perguntar se assim, eu falei, Fausto, tô muito fodido, tô bebaço. Ele, porra, valeu, obrigado aí por, por ter se... É, pela força. Pela força de Pelo ter Pelo comprometimento. Pau! Eu falei, ah, cara, na boa, porra. Eu falei, vou voltar a dormir. E voltei a dormir. Mas ele ficou puto imagino, mesmo, cara, já tinha cara. marcado ficou, tudo. É. Porra, e te deu um gelo, caso, né? Não. Me deu, um gelo, me deu um gelo, não me chamou mais para umas gravações, aí eu só voltei nas gravações no Bingo da Amizade, que era a primeira gravação com a MTV é. puta mas só o que aconteceu? Eu já ganhei a porra da, da turma toda, no, fazendo o Bingo da Amizade bingo os da amizade. câmeras já vieram, começaram a tremer deu fazendo os trejeitos lá, é. bingo, linha os caras tudo rindo, eu falo, não, porra Deixa não esse filha da puta é. aí. Deixa o bêbado aí, né, meu? Não, eu Deixa teve o uma coisa que eu Teve uma coisa que eu não sei nem se você sabe. É. A gente veio, nós quatro, veio o Adriano, Marco, Fausto e eu pra cá pra fazer a primeira reunião. É, eu não vi nessa primeira reunião. E aí... eu não fui no Rock Goal também, que eles participaram <risos> o primeiro. Eu chorei vendo o Rock Goal. É cara. mesmo. Pô, foi no Flamengo, na Gávea, eu sou rubro-negro pra caralho, mano. Botafogo John Tech, sabe? Então, aí... <risos> aí a gente foi, eles viram os vídeos do Bingo da Amizade todos, assim. E aí o André Mantovani, que era o presidente da MTV na época, tava lá, ele chegou, viu os vídeos todos. Aí viu nós quatro Cadê aquele do Bingo? Ah, não, ele tá não, não viu. Não, mas ele, ele tem que estar, viu? <risos> Porque é, você já cobrou, já cobrou, não. O Felipe na hora. tava morando de fora, né? É, eu eu, eu tava, eu tava morando de outra Ah, cidade. não estava tá em Petrópolis. Escapou, não. deu a escapada. É, eu fui pra lá porque, porra, eu, mulher, minha avó. Minha, não, não, não foi. Ah. Minha avó é, foi morar pra lá e eu tava morando com a minha avó nessa época. Tá. E, mas eu ficava mais sozinho do que com, com ela lá em casa. Eu falei assim: não, deixa uma casa pra mim, eu fico aqui morando aqui. Ela falou assim: hum. não, de jeito nenhum, tu vai pôr fogo nessa casa. Aí ela falou assim, não, vai morar comigo lá. Eu fui morar porque tinha federal lá. Federal tá. de comunicação. Eu falei assim, não, vou pra lá, estudo Aproveito, lá. já faço. Fiz é. cursinho lá, fiquei trabalhando e fazendo cursinho lá. E eu tinha namorado em Petrópolis. É em 40 minutos, né? É, eu tinha namorado. Eu é, pertinho, pertinho. é Não sabia. Outros, é, um sabia. É, é, é, o de é Forano é conhecido como Carioca do Brejo. <risos> Carioca. Carioca. É. É pertinho, 40 minutos é, do não, lado, é. cara. É, do porra, é 40 minutos. É uma hora e pouca do Rio e é cinco ah. de Belo Horizonte. Então eles têm mais é, trejeito de. Mais do que do de Rio. carioca. É. É. Fala igual Mineiro, mas eles. é de fora é meio Rio, né? Mas é. Rio é coração carioca. Né? É, é, tem Total. mais torcida de, time, de times do Rio lá do, do, do que do que dos dos Atlético e Cruzeiro. Tem o Tupi, né? Tem o Tupi. Tupi. Pô. Tupi pô. é legal, pô. Eu tenho grande carisma aí pelo Tupi. Eu gosto bastante. Uma coisa também que você ia voltava rapidinho. I, I, ia vo ir direto, quer dizer. Ia direto lá pra, pra, pra Petrópolis, Petrópolis batia e voltava. lá lavar com os meninos e tinha... É, mas nessa época a gente não tava produzindo tanto. A gente produziu pra MTV nesse período. Já com a MTV. Então, mas eu queria entender, Felipe, um pouco antes. Por que que vocês começaram a fazer vídeo... Caseiro, qual Boa. gol? Era pra jogar na escola? Onde vocês não, exibiam por que que isso? Deu essa liga? não exibi porque não tinha onde exibir. Pois é, mas essa identificação justamente vem daí, dessa molecada. Porque não tinha pretensão nenhuma de nada. Sabe? Mas vocês faziam um pra quê? Esse o, o, o falso, ele tinha o um cunhado dele, né? É, que tinha né? O, o Sandro. Né? As era... Panasoniczinha VHS. É... é, aquela que. Não, aquela era anterior, aquela Panasonic de colocar fita VHS. É, é, é. é. Panasonic. é. Essa é a é Você É a da mini Mi de, Microfone. Hi-H, é mini... não. não. Hi não. Abriu a gaveta e o microfone preto Aqui, ó. Exatamente. É. Ele M7, tinha essa câmera. M5. Ele tinha essa câmera. E numa ocasião, assim, ele começou a gravar o Fausto e o Franco porque ele achava os caras engraçados, os moleques engraçados pra o caralho. E irmão do Fausto. E, e tá. o. E o Adriano, que é o Joselito, e José era vizinho Lito. de muro deles. Só que esse cara, o cunhado dele, morava lá na minha rua, no Itamaraty. Porque antes eles moravam lá também. Eles moravam na casa da avó deles também. Eu morava também na casa da minha avó nesse período. Uhum. Mori muitos anos lá naquela rua, no Itamaraty, em Petrópolis. Eu era o Melroso do Inferno. sim. É. Essa rua, Vila Bila Nossa Senhora do Rosário, é o Melroso do Inferno. Ali Caralho. tava o Sandro. Diga um pouquinho pra nada, é a sombra no teu rosto. É o, é, morava o Sandro, morava a minha avó e a avó do Falso do Franco. Ele foi Angolo, o Sandro namorava a irmã dele, levou a câmera pra lá. Aí tinha o Adriano. Aham. Uhum. E logo depois eu comecei a frequentar também as gravações, eles começaram a me chamar também, falaram, pô, esse gordinho é debochado pra caralho, chama eles aí, ele aí também. Aí comecei a participar. O Sandro terminou o namoro com a Bruna. E aí o Fausto se tornou esse, esse diretor, vamos head, dizer assim, o Red. O Agora, pra te responder mais é, resumidamente, a gente fazia isso depois... Porque a gente tomou gosto de fazer graça para câmera. Uhum. A partir do momento que começou o Sandro começou a gravar... sem querer, mas começou a... A gente viu que gosto, era engraçado. É. A gente se divertia fazendo e depois vindo. Vendo. Então ele falou, pô, vamos continuar fazendo. E o Fausto tomou as rédeas. E aí no que ele tomou as rédeas, começou a gente é, pensar um pouco mais em satirizar as coisas. Tá. Ele falou assim, pô, tem coisa... É que o Sandro já tinha essa cabeça de sátira. Porque era na, na época do Aqui Agora. Sim, o Sandro sim. começou a querer fazer é, umas sátiras do Aqui Agora. É. O Fausto continuou nisso. E aí, com o passar do tempo, a coisa foi engrenando, a gente começou a mostrar para mais gente. Um dia o Fausto levou a fita lá para o EPA para uma galera ver. A galera. Curtiu, deu risada. É, um é, o Epa é, era um colégio lá de Petrópolis, era o objetivo lá de Petrópolis. Meteu o VHS lá pra já para galera ver, a galera curtiu para cara falou pô, isso é engraçado pra caralho. E a fita começou a rodar. Uma fita com bastante com, é, coisas gravadas já. Tá. De... Criaram cópias, é isso? Não não. Tá? não, não, começou e a rodar uma mão irmão. pro outro. Eu falei assim, Uma ah. só. Ah. É, <risos> Fócho, me, me presta a fita é, para eu mostrar, eu quero ver que mostrar pra minha família. <risos> eu mostrei pro meu tio e pra minha tia, umas coisas que eu gravei lá com eles. E eles viram pra caralho. Virou né? atração, era conteúdo. Era. É, pra gente. Aí entrou o Marco e o Bruno. Uhum. E aí o Marco com o Fausto. É... Porque eles já tinham a coisa de sátira musical juntos. Eles tinham né a banda de... Medrado, Os Medrados Os Medrados que eles sacaneavam um cara que era amigo deles o Medrado. E tinha uma banda só pra sacanear o cara. <risos> ah, Vamos chamar o Abel. Los, é. Los Medrados. Que do caralho. Mas era banda cara... bullying. Banda bullying. Só, na bullying. Banda banda bullying. só, banda só bullying. pra sacanear banda só pra bullying. o cara. Banda ah, só pra tu ver, era. era tudo meio paródia. Era Por isso que o Medrado, é alegria é, é, é. da cidade. Todo mundo comia é. o Medrado. Aí, como que era? Que meu. Como que é isso? é, é tia... genial, cara. O cara criava uma tia banda tia pra zoar o Gazeroso. outro. Velho. Qual Ganzeroses, é cara. do era o maravilhoso. O gazeros é o peito. Seu, peito, yeah. eu quem tinha até tinha? Peito, yeah. É, é, por causa do seu yeah, peito, yeah, é, peito. E aí só tocava, a <risos> gente <risos> só ficava ah, ouvindo é. pra gente, não tinha porra nenhuma de Sim, é tudo. maravilhoso. É. Pra diversão. Era né. pra diversão. Pessoal. Zoando o cara e só vocês é. ouviam. É. Aí, é. aí o Fausto é. juntou essas duas caralho, turmas. A turma da música, que eles, já, eles faziam aula de guitarra junto. Gênio, né? hein? Gênio. É. E juntou essa turma da rua, que eram todos uns moleques. Alucinado, que era a gente. É Aí juntou, virou uma, tipo uns batutinhas do, do, do audiovisual. Uhum. <risos> Fazia vídeo caseiro.